Eu no movimento sindical, estou revivendo meus tempos de movimento, vivendo esse encontro de geração que é, mais bonito, que é uma geração 68, e agora estou vendo muitos meninos aqui fazendo a mesma luta que eu fiz em 68, né, pelas liberdades democráticas, o risco que a gente está correndo de um novo golpe, justo hoje, essa data simbólica, né, que é não, não de saudosa memória, mas que a gente precisa lembrar que é para não deixar ninguém esquecer o que aconteceu isso aqui revigora as energias da gente. Eu que sou senadora, que vivo lá dentro daquele plenário, ouvindo aquelas coisas daqueles moços que querem porque querem derrubar Dilma. Então isso aqui me enche de energia e segunda-feira eu vou estar com muita força lá dentro para fazer mais, mais ainda, cada vez mais, a defesa do nosso presidente.